E o que, que a gente tem percebido nos últimos quatro anos? Ele conseguindo ir em direção a essa tese. Então, ele teve ali duas grandes atualizações em 2017 com a Segwit, que aumentou sua escalabilidade, e agora em 2021 com a Traproot, que vai aumentar a sua questão de segurança de